Boa tarde a todos e a todas. Hoje a gente começa aquela que é a nossa sexta aula do curso Histórias do PT no Governo na cidade de Campinas. Como vocês podem ouvir, tem um agito aqui em casa, aqui, cheio de crianças. <risos> Bom, hoje é a nossa sexta aula, hoje sábado, dia 3. A nossa aula começa agora e vai até às 17 horas da tarde. O tema da aula é a relação entre o PT e o Governo e a relação com o funcionalismo público, o governo do PT, do Toninho e da Isalene. Estão, foram convidados para estar aqui com a gente nessa aula três pessoas. O João Leite, que foi presidente do, do Partido dos Trabalhadores de Campinas, na época em que é, a Isalene foi prefeita, né? está aqui também com a gente o Carlos Maldonado que foi diretor da Secretaria de Recursos Humanos e depois foi secretário também, né? E tá e foi convidado também o Jonival Cortes que foi secretário de Recursos Humanos do governo, tá? Então são três convidados: o João Leite, o Carlos Maldonado e o Jonival Cortes que falarão com a gente aqui hoje sobre esse tema da relação entre o PT e o governo e a relação com o funcionalismo público. Lembro a todos e a todas que hoje teremos duas aulas, ao contrário do que aconteceu no sábado, que era uma aula só, hoje teremos duas, né? Então, após essa aula aqui que termina às 17, uma hora depois, às 18 horas, nós temos uma outra aula, a comunicação do governo democrático popular, com Rosana Ramos e Ivete Roldão. Então, fiquem atentos aí, porque são duas aulas no dia de hoje. tá? Então, para começar o nosso tema de hoje, a relação entre o PT e o governo, a relação com o funcionalismo público, é, eu vou convidar aqui, para fazer uso da palavra, o Carlos Maldonado. E Boa tarde, Carlos. Tudo bem com você? Boa tarde, Adriano. Boa tarde, companheiras e companheiros. Bom, gente, tentar compartilhar uma apresentação aqui. A ideia é tentar contribuir com o debate e que, na minha opinião, é mais polêmico, talvez, que todos os demais. E aqui, a partir da minha visão. Bom, é... eu minha história com a relação do governo ela começa em 2002, é, tanto com o início do debate de carreira, quanto com a análise de situação da secretaria. Em janeiro de 2003, como, assumi como diretor de, de recursos humanos da secretaria. E no final do ano de 2003, é, quando o Pio saiu da secretaria e foi para a Secretaria de Finanças, eu assumi como secretário de Recursos Humanos e fiquei até o final do governo. A ideia é tentar mostrar um pouco da trajetória desde o programa de governo de 2000. O programa de governo de 2000 trabalhava uma lógica de que o quadro era um quadro capacitado, importante, para dar conta do processo, mas estava desvalorizado. Esse texto é um texto extraído do programa de governo Toninho Isalene e que era necessário construir um processo de relação de participação dos trabalhadores, profissionalizar e qualificar a administração, constituir uma escola de formação e uma verdadeira política de recursos humanos que articulasse direitos e deveres do funcionalismo com a manutenção de serviços públicos e a definição de um plano de cargos e salários democraticamente negociado. Então, essa era a diretiva programática que existia para a área. É bom a gente saber o que veio do Chico Amaral, então, a situação era de não carreira, não existia um sistema de avaliação, não existia programa de desenvolvimento e capacitação, tampouco sistema de progressões, mecanismos de controle gerencial... É, e não havia um sistema democrático de relações de trabalho. Né? Havia uma enorme idade de diplomas legais, eram 409 diplomas legais sobre o tema, e o regime jurídico era antiquado e inadequado. Aliás, como o regime jurídico não mudou todos esses anos, né, ele, ele agora está cada vez mais antiquado e inadequado. Em dezembro, em dezembro de 2000, tinha 14.575 servidores e servidores. No último ano de governo, Chico Amaral concedeu um reajuste de 10,1% relativo a dois anos, mais de 98 de abril de 2000, e reduziu a jornada semanal máxima de 40 para 36 horas. Com isso, nosso governo começou com o desafio de manter as conquistas da redução de jornada sem redução de remuneratória e, ao mesmo tempo, manter os serviços, o que significava ampliar o quadro de pessoal. A negociação da categoria em 2001, com participação ativa e direta do Toninho, chegou aí à Assembleia, acabou produzindo a Lei 10.846, não teve reajuste em 2001 e previu que em maio de 2002 deveria haver um reajuste geral para cobrir o período maio de 2000 a abril de 2002, montando uma cesta de índice para fazer o processo de análise. E se comprometeu com as diretivas programáticas. bom Em 10 de setembro de 2001, ele foi assassinado né? e, a partir daí, a história passa a ter Zalene como prefeita no processo. Isso aqui é a evolução do número de servidores de 97 a 2002. Então, note que já durante o ano de 2001 e 2002 foi necessário admitir pessoal, seja para a disputa das novas políticas sociais, seja para cumprir o processo de cobertura da redução de jornada. É... Em 2002, né, a solução escolhida para dar conta dos problemas trabalhava com produzir uma nova lei acerca das carreiras né, e era importante rever os estatutos para incluir um sistema democrático de relações de trabalho formal e um plano de benefícios decente. É, e honrar a negociação de 2001. Então, essa era a diretiva de 2002, nós conseguimos fazer o sistema democrático andar um pouco, mas não o formalizamos, não cumprimos essa tarefa porque não se alterou o estatuto. A negociação de 2002 concedeu um reajuste parcelado de 16,48%, 12% em maio, mais 4% sobre, sobre ele, que né? foi paga em janeiro de 2003, mas aqui nós cometemos o que me parece ser um primeiro erro. Nós não tratamos no acordo de 2002 dos desdobramentos para 2003, como carreira, aumento do quadro, e 2003, para quem se lembra, foi um ano muito duro para as relações de trabalho no processo. A situação que sai desse acordo de 2002 é uma remuneração média per capita bastante aumentada né? então, em relação a 2000. Né? E essa curva verde aqui é o quanto a folha de pagamento cresceu em função dos acordos que a gente fez, né? ou seja, da admissão de pessoal novo, seja, do reajuste de 2002. Isso nos colocou uma amarra do ponto de vista legal que a gente já em dezembro de 2002 a gente estava batendo em 52,2% da lei de responsabilidade fiscal num ambiente em que nós não tínhamos crescimento de receita, de fato, um ambiente bastante conturbado do ponto de vista econômico. Em 2002, duas iniciativas foram iniciadas por aos compromissos programáticos. Né? Uma revisão de carreira, foi instalado o processo participativo, é, onde muita, houve eleição direta de representantes por área de atuação, participação do sindicato, escolha de representantes institucionais, e longuíssimas e, e muitas discussões foram feitas, e todo o texto do que veio a ser o Projeto de Lei 266-2004, que era o Projeto de Lei de Carreira, foi integralmente debatido, palavra a palavra, nesse processo. Né? Isso estava pronto em 2003, mas o governo, após o conflito da database, optou por deixar para 2004. Né? Eu reputo que isso foi um erro que nós cometemos e depois eu vou explicar porquê. No decorrer do ano de 2002, se elaborou o planejamento que viria a ser a implantação da Escola de Governo. Então, 2002 foi um ano de muita preparação e um acordo que, apesar da greve, um acordo que era um acordo muito bom para o conjunto da categoria. Os servidores de 2003 estavam muito concentrados na área... Né, de atenção direta à população, 90,4% da nossa força de trabalho estava diretamente na atenção à população, nas áreas fins, né, o que significava um bom desenho do ponto de vista da relação com a necessidade. E, a essa época, a gente tinha 5.328 aposentados e pensionistas. Já não eram tão poucos quanto alguns fazem crer quando falam da história. Então, é... Para quem quiser matar saudade, essa era a nossa marca do governo. É, e a diferença que se fez nesse processo de gestão é que a gente saiu né, de um peso muito achatado de pessoal nas áreas de atendimento à população, a grande maioria fazendo isso em 2003. Né? Então, esse, esse gráfico ele mostra um pouco o que, que foi a opção de admitir pessoal, de fazer a concentração dele onde o povo precisava. É, tem um gráfico de gênero muito importante, eu não sei como é que isso está hoje, a gente precisa verificar, mas essa maioria continua mantendo. Né? Já em 2003, 64,3% da força de trabalho era de mulheres, né? 9.935 em 15.545, isso pessoal ativo. É, a escolaridade, nós tínhamos um problema grande, porque a gente tinha é, algo como 16% né, de pessoas entre analfabetos e sem o ensino fundamental completo, né, o que motivou um dos programas de sucesso da escola de governo, que foi o programa Aprender Não Tem Idade, mas, na outra ponta, a gente tinha é 40% com graduação completa ou pós-graduação, né? Pós-graduados nós tínhamos quase 11% do quadro. Essa diversidade nos levou ao ano de 2003. 2003 eu caracterizei aqui para o debate foi entre o ano dos acertos e dos erros, né? É, eu prefiro não personalizar, acho que esses erros independentes do nosso debate interno foram e têm que ser assumidos coletivamente. Os, é, nós conseguimos, em 2003, inaugurar e fazer funcionar a escola de governo, é, concluímos o debate participativo da elaboração da nova carreira, Instalamos o Sistema Democrático de Relações de Trabalho com reuniões regulares da Comissão Central e das Comissões Setoriais. Demos conta, estou vendo a Corinta na sala, de debate participativo de vários problemas históricos, como a jornada das monitoras de educação infantil. Ah, enfrentamos a revisão de procedimentos de saúde, segurança do trabalho, que historicamente estavam... É, muito maltratados, e pelo que me contam hoje, voltaram a estar. E fizemos o início do debate da revisão da gestão previdenciária, que depois permitiu a Lei 10 em 2004 para criar o CAMPREV. Isso me parece que são os grandes acertos do ano, né? Os grandes erros, na minha opinião. A negociação da data base, ela recebeu a herança do resultado de 2002. Né? seja do ponto de vista de estrangulamento da folha, seja do ponto de vista de não ter previsto o que fazer em 2003, e tornou-se, na minha opinião, uma desnecessária guerra. Decisão de governo de que não haveria reajuste em 2003, apesar de uma inflação de 16% no período, ampliou o conflito. A segunda decisão o agravou, que era de não enviar à Câmara nova carreira em 2003. Então, não permitiu à mesa de negociação criar espaços de acordo que tivesse ainda que algum reajuste muito pequeno, algum processo de solução que permitisse isso. A greve ficou muito pesada, nós tivemos uma greve longa e pesada, e uma decisão política de fazer enfrentamento aberto com o movimento né? É, e até hoje se é lembrado pela desastrosa prisão do, do coordenador-geral de sindicato, o Fábio, inviabilizaram possibilidade de solução, ou seja, não teve jeito que não se impôs uma derrota ao movimento né? e à categoria naquele ano de 2003. Isso carimbou uma coisa que nos persegue, já perseguiu mais, mas nos perseguiu por muito tempo, que foi o exalênio zero, né? Então, me parece que esses foram os grandes erros é, do processo de 2003, que, de alguma forma, a gente tem que avaliar, na minha opinião, para não repetir nunca mais. É, em março né, de 2003, a gente tinha... 500, aqui já estamos chegando a 2004, em março de 2004, a gente tinha 15.523 pessoas... No processo, 87% continuavam nas áreas de atendimento direto aos usuários, e notem que hoje há muito menos servidores do que a gente tinha na época. Uma das explicações é que a Secretaria de Serviços Públicos foi completamente vaziada pelo processo de terceirização mas ainda assim se olharmos para a saúde e educação também houve esvaziamento assim como as áreas de cultura, guarda, assistência social. Então é aquele momento a gente tinha esse elemento é a gente estava iniciando 2004. O debate com o sindicato com a categoria em 2004 foi um debate que foi duro porque ele vinha do ele tinha os resquícios do do que aconteceu em 2003, mas foi possível cumprir um acordo que se manifestou em três leis. Né? A 12.006, que propôs um reajuste de 2%, nesse período de 2003 a 2004, a inflação tinha sido de 5%. Permitiu... Ah, o envio da, do projeto de lei de carreira, que, embora tardio, a gente conseguiu implementar, antes mesmo da eleição, rigorosamente as pessoas receberam o primeiro contra-cheque é, da nova carreira na véspera da eleição, o é, que, na minha opinião, não nos permitiu acumular e fazer reverberar o processo, mas, enfim, fez parte do acordo e nós tivemos 98% de adesão à nova carreira e uma recuperação com folga das perdas do período 2002 a 2004. E também, no mês de junho, criamos o CAMPREV, que reestruturaram os fundos de previdência. Então, o resultado que me parece que vem disso é que a implantação tardia da nova carreira e a mudança de atitude no ano eleitoral não foi capaz, não chegou a tempo de animar os servidores e apagar o carimbo do Isalénia Zero, que acabamos pagando um preço alto por isso. É, então, eu, eu fiz esse relato porque acho que a gente deve, nessa área, olhar muito para o que a gente acertou e para o que a gente errou, né? e ter uma relação né, com isso que nos permita dar conta de avaliar nossos erros e não repeti-los e, de preferência, repetir os acertos, né? para que a gente dê conta de estabelecer processos. Então, é, a gente acabou fazendo muita coisa, eu acho que tem muita coisa para mostrar do que a gente fez na área, com a participação das secretarias. Né? Estou vendo a Corinta aqui, a Carminha, ou seja, o conjunto de secretários que que trabalharam muito no período para a gente tentar resolver problemas, seja de, de suporte, de condições de trabalho, mas é, eu tenho a impressão de que a gente, é, se a gente não tivesse cometido o erro de 2003, estou vendo aqui meu amigo Cortes, é, a gente talvez tivesse saído como... A melhor gestão para os servidores e que eles estariam como referência inclusive para o embate né? e se eu tivesse que identificar um problema para estudar as razões da época são as razões da época, mas ainda que a gente não tivesse muita folga financeira se a gente tivesse posto na mesa em 2003, antecipado o envio da carreira para a Câmara a gente teria gerado elemento de compensação para a situação. Do ponto de vista... Estou vendo aqui o João, o João vive fazendo negociação salarial, você sai de um, de um acordo de 16,4% para zero no ano seguinte, isso cria uma confusão do tamanho do mundo. Né? Se a gente associa isso uma postura que tem a ver um pouco com a nossa história militante, de querer enfrentar né, claramente o movimento, uma postura de enfrentamento. É, a partir de determinado momento da crise, isso agravou ainda mais a nossa situação. Então, eu tendo a achar de que, do ponto de vista das realizações, a gente tem muita coisa positiva, do ponto de vista... É, do elemento de construção, de projeto, a gente fez o certo, a gente convocou os servidores, a gente fez de forma participativa, seja nas grandes coisas como na carreira, seja nos debates setoriais, como foi o debate, por exemplo, da redução de jornada dos monitores de educação infantil, mas a imagem está né, é, escondida a partir desse problema de relação coletiva numa das datas básicas que a gente enfrentou e que nos impôs mais a Isalene, que eu estou vendo aqui, Isalene, boa tarde, é, do que a todos nós, né? mas nos impôs um carimbo muito ruim, como se nós não gostássemos do processo negocial e da, da relação com a categoria. É isso, é, um, é uma, uma coisa crítica. Eu posso mandar esse material para vocês, para vocês poderem socializar. É, mas é como eu vejo esse momento que a gente viveu junto e que a gente tem que analisar para ir para diante É isso, Adriano. Espero ter contribuído de alguma forma para o debate. Legal. Obrigado, Maldonado, pela sua contribuição. Para quem pegou a transmissão na metade do caminho, hoje é a nossa aula do curso Histórias do PT no governo, o tema é a relação entre o PT e o governo e a relação com o funcionalismo público na época do governo a gestão Tônia Dalento. É, falou aqui agora o Carlos Maldonado e na sequência vai falar o João Leite e depois o Jônival Cortes, tá bom? João Leite, pode abrir seu microfone aí. Boa tarde. Boa tarde a todos. É, eu vou falar um pouco aqui de, de memória, então pode conter algumas imprecisões no tempo ou nos fatos, aí vocês podem nos ajudar depois é, da minha fala para ajustar isso. Bom, eu comecei a minha militância aqui em Campinas no início dos anos 80, primeiramente só nas comunidades eclesiais de base, em 87, eu assumi a, a direção do Sindicato dos Metalúrgicos. Tá? Então, foi um, uma decisão é, na minha história desse período. E depois, é, eu sempre participei, fui filiado, filiei meu PT em 86. Tá? Mas tive uma participação muito de apoio, de não participação de frente. É, ao longo do período, eu cheguei a compor alguns diretórios, mas não é, nenhum destaque. O fato é que é, no encontro que nós fizemos em 2001, eu acabei assumindo a condição de disputar a presidência do PT, com mais seis candidatos que haviam à época. É, e por uma margem de votos muito pequena, o que já mostrava não só a minha como presidente, mas também nas chapas que se apresentavam à época, já mostrou um equilíbrio assim bastante, é, bastante, bastante forte dentro do PT, das opiniões políticas, das correntes e assim por diante. E eu acabei assumindo a presidência do PT no dia no dia, se eu não me engano, foi no dia 16 de setembro, uma semana após o assassinato do Toninho. Então, o impacto da, do assassinato do Toninho, prefeito, foi enorme para a cidade, um impacto de caráter também nacional, e assim como foi o um impacto para a cidade, foi um impacto muito grande também para dentro do PT e foi essa foi nessa situação que eu assumi com a minha pouca experiência a presidência do PT é, eu nunca tive é, eu tive, tinha bastante disposição para trabalhar para dirigir mas é, eu digo que não foi muito fácil a prefeita Isalene assume. Tá? após a, o assassinato do Toninho, e também, ao longo do seu governo, teve grandes desafios que ela teve que teve que enfrentar. É, primeiro, por uma sociedade bastante machista, tá? que ela não foi eleita, porque ela apenas fazia parte da chapa. Então, esse clima é, nos levou muito tempo de, de debate interno, se né, foram vários seminários e assim por diante. A é, época, nós é, reunimos a comissão executiva do PT, para vocês terem uma ideia, diariamente. E a cada dia era uma nova batalha é, sobre as ações que o governo estava fazendo, sobre é, os debates internos do partido e a oposição da mídia e a oposição de direita. Tá? Então, essa situação é, foi, foi muito... então se ficou muito esse debate que nós já vínhamos tendo é, no PT desde sempre. Tá? Acho que boa parte de vocês que estão presentes aí na sala é, se lembram dos diretórios que nós fazíamos, tá? diretórios com o salão lotado, tá? muito lotado, tá? e com debates até longas horas da noite. Bom, é, a situação mais interna do PT era essa. Agora, a nossa relação do partido com o governo é a relação que nós tentávamos mostrar e seguir a partir das diretrizes do nosso caderninho vermelho, tá? do programa de governo que elegeu o Toninho e o É claro que aquilo que está escrito no programa de governo nem sempre aplica-se de forma automática na gestão, seja por questões de ordem jurídica, ou por questões de disputa política e até de falta de ética, né, de, é, de puxadas de tapetes que sempre é, tem gente disposta a fazer, a, buscando ou tentando ter algum dividendo político. Bom, o, a oposição da mídia era muito forte. Então, a, a, as decisões que nós tomávamos... É, elas eram repercutidas imediatamente, imediatamente e quase sempre negativas. É, acho que um, uma coisa importante é que a nossa relação com o governo era uma relação de apoio, tá? uma relação de defesa do governo, mas também o PT não conseguia defender o governo como deveria. Tá? Pela condição, pela condição da época. Mas eu acredito que fomos justos o suficiente, porque, dentro do, do PT, onde nós discutimos muito a relação com o governo, as ações que o governo estava tomando, as ações que o partido estava tomando, nunca, em nenhum momento, essas ações foram tomadas é, de forma personalista. A nossa comissão executiva tinha a presença de várias, várias correntes políticas. E os nossos diretórios, à época, eram bastante concorridos. Além dos, é, da participação direta da militância petista, através do, dos núcleos ou dos setoriais. Então, essa era a situação. É, nós enfrentamos um momento bastante difícil, Tá, Toninho é, acabou assumindo e foi assassinado é, é, com poucos meses de governo tá? então acredito que uma boa parte dos desafios que foram enfrentados pelo governo Isalene é, ele também enfrentaria então não podemos achar que se, se ele não tivesse sido assassinado seria mil maravilhas Obviamente que o, o caldo político seria outra porque, ou, outro, porque o Toninho tinha uma expressão é, grande, também fora do PT, ao longo dos seus mais de 20 anos aí de militância, é, na, particularmente na área dele e tal. É, não digo que, evidentemente, que a Zalini é, não tinha essa militância, ela tinha também, mas... O fato é que acabou tendo que assumir a prefeitura numa situação extremamente desfavorável politicamente. A máquina do governo não ajuda, não ajudava muito a governar, a cumprir aquilo que o nosso programa queria, tá? pretendia. A lei de responsabilidade fiscal, as questões salariais, e outras questões de ordem jurídica e política foram difíceis de serem superadas, fomos superando isso é, ao longo do tempo, e, e além das greves, né? a, a greve dos servidores municipais, tanto em 2002 como 2003 e assim por diante, elas causaram um grande desgaste é, para o governo, e acabava pautando a cidade, porque o servidor municipal, o trabalhador de serviço público, está na cidade toda, na saúde, na educação, na cultura e assim por diante. O é, Maldonado já citou aí alguns elementos é, que nos levaram a, a, a passar por um período bastante crítico, mas, é, em 2002, ainda, nós tivemos também a, acho que as eleições é, nacionais, e em que pese o Toninho ser assassinado e o, o governo ser bastante criticado, nas eleições nacionais, é, a cidade soube que o, o Partido dos Trabalhadores, com seus acertos e erros, é, teve um bom resultado. tá o, a disputa, na disputa época, o Genuíno foi bem eleito, bem votado aqui na cidade, o Mercadante como senador aqui teve a base de, de a cada quatro votos, dois ou três eram deles. Tá? E Lula, também, bem eleito. Então, essa situação é, nos trouxe um certo, um certo alento. tá é eu penso que é, a partir desse dessa situação o, o governo foi atuando a cada ação do governo municipal implicava em uma discussão também dentro do partido se o governo chegava por algum motivo a olha vai ser necessário substituir um ou outro secretário vai ser necessário mudar essa estratégia tudo isso causava um debate muito intenso é, dentro do dentro do partido, tá? É, então penso que nós nós gastamos muito tempo com esse debate, mas eu acho que foi um tempo bastante útil para relembrar um pouco dos fatos. Eu dei uma olhada na, na, nos documentos que nós produzimos e vários documentos de várias forças políticas, várias pessoas assinavam, é, que criavam o caldo de cultura do PT. Tá? É, 2003 foi, foi a situação que mais nos deixou vulnerável, uma situação bastante difícil, com a greve dos servidores, com a, a situação da impossibilidade do, do reajuste. É, isso atingiu a cidade inteira e, como disse já o Maldonado, ganhou, de uma certa forma, o imaginário popular e ficou marcado com uma situação de que o PT não conseguiria, é, não foi bom para a cidade, não conseguiu administrar e assim por diante. Apesar das nossas muitas vitórias, na educação, por exemplo, tá a questão do plano de carreira, na área da saúde, se a gente resgatar os pontos positivos, os acertos que nós fizemos durante o período do governo Tominho e Saleme, tá? E os erros, eu não tenho sombra de dúvida de que os nossos acertos foram maiores. Foram maiores, foram bem intencionados, foram focados, e considerando que pegamos uma prefeitura detonada do ponto de vista financeiro, tá? era um desastre, é difícil de administrar. Bom, é, eu vou ver se, para finalizar, o ano de 2004, é, o ano de 2004 era o ano das eleições municipais. Tá? O ano de renovar a Prefeitura de Campinas e os vereadores e assim por diante. Ocorre que, a partir de 2003, todas as ações, seja da oposição de direita, ou como da oposição de esquerda, ou de pessoas que, buscando cacifar politicamente, acabavam fazendo disputa, tornando as ações do governo uma ação de disputa política, visando as eleições que se aproximavam. De qualquer forma, no debate passado, o Lauro Marcondes acabou falando de uma situação de, em que o governo ficou à beira de não conseguir concluir o mandato. Mas é, a boa-fé e a disposição nossa permitiu que nós concluíssemos. Em 2004, é, já com toda essa experiência e esses dados que Maldonado apresentou e outras secretarias tinham, nós construímos um programa de governo com o Zika. É esse aqui, ó, um pouquinho diferente, mas esse programa de governo aqui tem bastantes informações que acredito que quase 20 anos, 15 anos depois, seria importante que o PT desse refletisse sobre os documentos que foram produzidos à época. É, enfrentamos um processo de prévia e um processo interno no PT, novamente, bastante desgastante mas fizemos o processo internamente, é, ocorreu as eleições é, de prévias e, e o Zika foi o candidato o candidato a, a, a prefeito e mesmo com todas as situações adversas tá, é, nós chegamos muito perto muito perto de ir para o segundo turno. A se eu não me engano, é, foi é, uma diferença de dois ou três pontos percentuais que nos levaria para o segundo turno. Acabamos é, tendo que apoiar o Hélio no segundo turno. Tá? Outra situação que é, é, causou um grande impacto dentro do partido, porque existia aqueles que, que não Élio pode ser alguma ou é voto nulo e não dá. Até que o nosso grande companheiro Dirceu chegou aqui numa plenária, vestiu a camisa do Hélio, e falou agora, no segundo turno, somos o Hélio, e aí é, acabou, acabamos fazendo a campanha é, do Hélio no segundo turno, que é, se realizou prefeito. Enfim, é, eu penso que é, com toda a pouca experiência minha, pessoal, ao assumir o PT, a direção do PT, a presidência do PT nesse período, é, nós tentamos fazer o, o melhor possível. Então, essa é a minha contribuição aqui para vocês, é, para todos que participam desse debate, e depois a gente pode repercutir mais. Obrigado. Obrigado, João Leite, pela sua contribuição aqui. E agora eu passo a palavra para o Jonival Cortes. Pode abrir seu microfone. Cortes, boa tarde. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, amigos, companheiros, companheiras. Boa tarde, Isalene, é a Sônia, a Jaqueline, João. Faz tempo que eu não vejo o João. É companheiro de grande grandes momentos no PT. É, eu acho que esse curso, ele traz uma contribuição muito grande para o plano de governo do PT, para a história do PT e para a trajetória do PT em Campinas. É, é interessante, nós falamos muito é, do governo Toninho e Zalene, que é o governo que a gente começou e terminou junto, mas é, nós junto sem o Toninho, mas a gente terminou junto e no PT. Mas a nossa história em Campinas e a nossa história com os servidores, ela não começa é, no governo Toninho. A gente tem que lembrar que a nossa história começa antes, lá no governo do Jacó porque um pouco antes da eleição do governo Jacó da eleição do Jacobitário houve uma grande greve municipal e esta grande greve com participação de companheiros e companheiras inclusive que vão estar no curso né, como é, nós tivemos o Ricardo Schuma e e outros companheiros que estão aí que eram do sindicato e trouxe é, uma uma contribuição muito grande para essa relação. Então, quando o Toninho estava lá discutindo e, e algumas coisas que ele colocou no plano de governo, no nosso caderninho vermelho, é, traz um pouco desse, dessa frustração, ou melhor, se a gente não quiser pensar na frustração que foi já, lá no governo Jacó, que a gente teve, mas um pouco desse sonho, daquilo que a gente não fez lá, poder fazer aqui. E algumas coisas, o Maldonado apontou muito bem, especialmente dois compromissos que o governo tinha. Um, de, re, de discutir e criar uma nova carreira para os servidores, e a outra, de reconstruir, o antigo IPMC, que virou depois o CAMPREV. A Solange, que hoje é a secretária de Educação de Campinas, foi a presidente praticamente todo o tempo do IPMC na época do Jacob. O IPMC era o Instituto de Presidência dos Servidores de Campinas. Então, esse curso, ele traz muito essa discussão e eu acho que ele é fundamental para a gente pensar nisso. E, e pensar na, nas contribuições nossas. Então, eu dividi a minha fala em quatro grandes, quatro grandes eixos que eu pretendo falar, e eu prometi para o Walter que eu não passaria do tempo, que a gente tinha falado, que para mim, 20 minutos é muito tempo. Que, o primeiro é a gente pensar a nossa herança. Qual foi a herança que o governo... Toninho e Isalene receberam. O segundo eixo é a gente pensar o projeto. Qual era o projeto que nós tínhamos? E aí a gente discutiu um pouco as adversidades, e a Isalene pontuou uma coisa muito importante para a gente é, discutir. Se a gente não discutir aqui hoje, a gente precisa discutir isso um dia, que era o papel do sindicato, do na época. Então, isso precisa ser discutido não com água não é discutir para a gente entender porque às vezes nós perdemos quando nós temos a menor a maior chance de ganhar e aquele era o momento de ganhar todos os servidores e os governos e o governo e nós perdemos esse momento nós e eles eles perderam e aí hoje são tapachos do prefeito mas não vou falar isso em público longe mas vou falar aqui pode deixar a gravação é, em terceiro lugar as nossas realizações, que eu acho que a gente precisa pontuar e colocar isso na nossa pauta. E, por último, nossa dívida. Eu não falo que são erros, eu falo que são dívidas. Algumas dívidas nós tivemos, e lembrar isso rapidamente. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós precisamos pensar... Eu vou Alguns números, eu vou só lembrar. Nós precisamos lembrar aqui, é, nós tínhamos... Cerca de 22 mil servidores, sendo 14.575 servidores ativos e pouco mais de 5 mil inativos. Por que, que eu falo que nós tínhamos isso? Porque a folha de pagamento era comum. Ativos e inativos estavam dentro da mesma folha. Depois, na hora que eu falar do projeto, eu vou falar o que aconteceu. Então, nós tínhamos isso nós recebemos duas folhas de pagamento em atraso. Quando nós entramos na Prefeitura de Campinas, não era o mês de dezembro que não estava pago, parte do mês de outubro de 2000 não estava pago, só tinha sido pago 50% do mês de outubro. Então, nós pagamos 50%, nós tínhamos que pagar, já imediato, negociado com parte dos servidores, é nós tivemos que pagar, tivemos que pagar 50% do mês de outubro, pagar o mês de novembro e pagar o mês de dezembro. Em três meses, nós conseguimos, e aí um trabalho muito grande da Secretaria de Finanças, do Luiz Carlos, do empenho do Toninho, do empenho dos outros secretários, do empenho de todos, no sentido de garantir que em três meses, em 31 de dezembro, de dezembro de março, nós tivéssemos cumprido essa pauta. O último, o último atraso nós pagamos no quinto dia útil de abril. Então, isso, isso é um peso, né? é uma herança que pesa. Olha, gente, isso foi num governo, nós pagamos já é, um quarto do ano pagando dívida com o servidor. Então, isso pesa muito no início de administração. Então, isso é muito interessante a gente lembrar. É importante a gente lembrar para a gente não perder, porque, senão, às vezes, a gente fica olhando muito nos nossos eh, erros e, e algumas coisas que nós não negociamos bem e esquecemos os, todo o esforço que foi feito. E esse não foi um esforço eh, da Secretaria de Finanças, não. Esse foi um esforço do governo. Muitos secretários deixaram de executar ações importantes eh, para garantir que essa dívida fosse liquidada. É, outra coisa que a gente não pode esquecer, e é preciso que a gente faça isso, isso é, faz parte da memória do servidor, O Chico Amaral, no dia 30 de dezembro, de 2000, ele exonerou todos os cargos em comissão de é, funcionários, é, de servidores de carreira e de servidores não, é, que não fossem de carreira. Então, quando nós assumimos a prefeitura, não tinha um funcionário que pudesse assinar nenhuma Ordem de serviço. Para a felicidade nossa, não aconteceu o que aconteceu no, segundo, no primeiro dia de governo do Jacó. Primeiro dia de governo do Jacó nós tivemos uma grande chuva e uma enchente e nós é, começou a precisar da Defesa Civil, de, da Defesa Civil que na época nem era Defesa Civil, Jacó montou essa estrutura. É, a gente tinha jeito de, de, pelo menos, colocar caminhões a serviço. Nós não tínhamos. É, nós passamos praticamente a primeira quinzena recompondo quadros e administrando crise, porque todo dia chegava na secretaria, no gabinete do prefeito, é, no gabinete da vice-prefeita, em todos os lugares, gente pedindo é, para ser publicada a sua. É, ou a sua gratificação, ou republicado, que republicasse é, a sua nomeação. Então, é, isso nos gerou um problema assim, muito grande é, de ordem. E na Secretaria de Finanças, em outras secretarias, na Secretaria de Negócios Jurídicos, isso teve um peso muito grande. Isso atrapalhou. Quando a gente olha no tempo, né, e quem acompanha o funcionalismo público, burocracia pública, sabe o quanto isso pesa. Por quê? porque isso é tempo perdido. Em governo, a gente começa com 48 meses e a cada dia que passa, você perde. Então, isso foi uma herança é, do ponto de vista, com todo o respeito que eu tenho pela memória do Chico Amaral, é da maior irresponsabilidade, não tem precedente na história é, do município de Campinas e dos principais municípios do estado de São Paulo essa isso é um ato irresponsável é isso foi um ato irresponsável você praticamente você inviabiliza o primeiro mês de governo nós tivemos a compreensão no primeiro momento grande é, dos próprios servidores e muitos é, acertando isso discutindo então é importante a gente lembrar esses momentos é, a outra herança é que nós tínhamos uma inconsistência muito grande de dados dos servidores. Nós não sabíamos quem era servidor de verdade, quem não era. Nós, nós tivemos que fazer todo um trabalho de recadastramento de todos os servidores. Mas a vai lembrar disso. Talvez o João Leite não lembre mais, mas nós tivemos que recadastrar, criar um sistema para recadastrar todo mundo. Para a gente poder identificar efetivamente, criar coisa básica criar um crachá fazer coisas simples para o servidor e não era de desconfiança era uma desconfiança que não era nem nossa era uma desconfiança da sociedade né muita gente em Campinas achava que a gente tinha que a prefeitura tinha muito fantasma e isto é, é uma herança muito difícil além dos escândalos dos diplomas especialmente na secretaria de educação que é, um pouco, né? A, que colocou, num primeiro momento, é, hoje eu entendo que um dos objetivos daquilo era é, deixar a secretária numa situação, a secretária de educação numa situação muito constrangedora, porque é, diplomas falsos. É, e foi outro trabalho e outro desgaste. Como você vai chegar com o professor e falar para ele, olha, seu diploma é falso? E nós tivemos, em alguns casos, documentado, processualmente constituído, garantir isso. Então, esta herança, gente, é, ela pesa muito no contexto e na própria relação. Nós estamos, nós estamos falando dos principais é, grupos de servidores. Então, isso pesa muito para a gente ver. Bom, mas não vamos ficar na herança, não porque aí a gente não sai. Nós tínhamos um projeto que eu acho que ele é muito ambicioso que era uh, refazer a, a, a, o processo de carreira do servidor, uh, refazer o Instituto de Pensão e corrigir as defasagens salariais. Esse projeto, na minha avaliação, hoje, ele era muito ambicioso. Se a gente fizesse um bem feito, já seríamos já deveríamos ficar marcados para sempre na história. E, de certa forma, nós fizemos os três. Com alguns percursos, mas nós fizemos os três. Então, é, dentro desse processo de carreira. É, quando a gente pensa em carreira, nós tínhamos que equalizar concursos existentes e não chamados, chamar, é, é, fazer novos concursos e criar um programa de carreira mas não criar um sistema de carreira burocrático. É, a promessa do Toninho na campanha, a promessa da Israelina na campanha, foi de fazer isso negociado com os servidores. Então, nosso trabalho, e aqui a tem razão quando fala da discussão, com o sindicato, é, é isso. Se era uma proposta negociada, e, e nós tivemos é, um trabalho, e fizemos esse trabalho, e chamamos os atores para essa discussão era um momento da gente ganhar junto ganhar junto era uma proposta negociada e essa proposta foi feita as comissões foram criadas não vou avançar muito nela porque o Maldonado avançou discutiu isso lá na frente tem algumas nós temos concordância algumas discordâncias mas no conjunto eu concordo com o Maldonado mas eu acho que Campinas nunca teve e não foi construído naquele período em nossas prefeituras, as grandes prefeituras do PT, nenhum processo de relação com o servidor tão bem negociado, ou pelo menos proposta de negociação mesmo, de respeito às entidades e de respeito aos, aos servidores. Olha, nós queremos a participação, não só a participação burocrática do sindicato, nós queremos a participação do servidor, daquele que é atingido pela ação. Então, isso foi muito importante. É, e criar esse programa foi muito importante. Ah, retomar, retomar não, recriar o sistema de previdência. Eu, individualmente, paguei duas multas, por, porque a gente não tinha sistema de previdência e nós optamos o Toninho, é, a Rosana também pagou, a Rosiane também pagou é, no espólio do Toninho. Porque o Tribunal de Contas nos condenou, porque não tinha sistema de previdência e nós pagamos junto com a folha de pagamento dos servidores. Porque não tínhamos outro jeito. Ou nós pagávamos junto, ou não pagávamos. Porque lá o grama tinha acabado com o sistema de previdência, ele acabou com o sistema de previdência e incorporou tudo à gestão geral. Em 98 na Emenda 19, isso o governo federal trouxe para si como o único responsável por legislar sobre a Previdência, os estados e os municípios, eles apenas regulamentam, mas o legislador é a União, por isso nós estamos pagando aí até hoje por essa situação da Previdência, e o Chico Amaral não fez. Ele teve um ano para fazer. Na verdade, ele teve dois anos. Ele teve 99 e 2000, e não fez. Ele tinha claro que ele ia sofrer processos, mas ele pagaria multa normal. A gente fez e nós fizemos isso. Nós começamos ainda em 2001 esse processo, fomos até 2002. Em 2003, o Maldonado conseguiu fechar a proposta numa parceria com a Caixa Econômica, que em 2004 criou o CAMPREV. Se fala muito do CAMPREV, fala uma série coisas, e esquece de dizer, olha, isto é um legado do PT. Isso é um legado do PT. Isso é um legado da administração Isalene. Isso é um legado da administração Tonia Isalene. Nós somos um dos poucos municípios que tem um sistema de previdência que é superavetário E esse é resultado de uma ação nossa, de uma ação responsável, é, muito bem construída, prática, sem custo para o município e negociada. Então eu falo que isso que estava no projeto, é, isso entra é, na, em nossas realizações. Então, por isso, a gente matou uma dívida com os uh, servidores inativos, que era de re, uh, redefinir e separar uh, a condição funcional do ativo com o inativo. E nós o fizemos, na minha avaliação, com vantagem para os inativos, porque eles passaram a ter... Uh, direito a uma série de benefícios que iriam desde o supermercado até é, convênios que os ativos tinham, e ela, ela, esses convênios foram estendidos. É, então, isso é, é importante a gente sempre lembrar. Porque, às vezes, nós ficamos muito nos erros e, e esquecemos de apontar. Olha, isso nós fizemos, isso foi, foi importante. É, eu acho que no nosso projeto... O compromisso com a democracia foi o maior, e com respeito, com ouvir, e talvez por isso a gente tenha apanhado tanto, porque a gente tentou cumprir um compromisso, que era de ouvir o servidor. É, eu acho que a discussão lá, depois do dois do Isalene Zero, é uma das maiores injustiças que se fez com um processo de negociação sindical. Eu não sou a melhor pessoa para falar disso, talvez o João Leite... E depois... Mas eu acho que, é, se pensarmos metodologicamente, é uma das maiores injustiças. Assim, um daquelas que nós fizemos. Bom, é... é importante a gente lembrar das nossas realizações. Quais foram as realizações? Eu já apontei. É, reconstrução da, das, das carreiras públicas, é, criação do Instituto de Previdência, né, um o CAMPREV, que está aí, com um prédio, com tudo, com estrutura que a gente deixou muito bem organizada, é, é, concurso público, revisão de remunerações, pagamento, pagamentos de vários. É, de vários direitos que estavam parados. Olha, Nós criamos uma comissão especial que foi para a Secretaria de Negócios Jurídicos e trabalhou até o final, eu já não estava mais no governo, mas eu sei que até o final essa comissão trabalhou lá na Secretaria de Negócios Jurídicos para garantir que se acertasse, que fizesse toda a correção de dívidas e de... É, de vantagens de servidores que estavam sem receber. Então, eu acho que, do ponto de vista de projeto, a gente conseguiu. Conseguimos fazer um, é, um concurso para diretor em Campinas. Isso tem que pôr na conta. Isso custou, custou queima de muita coisa, mas custou, gente. Diretor em Campinas, diretor de escola em Campinas, não era concursado. Quem fez esse concurso foi... PT. foi Toninho Isalene quem assinou esse concurso foi Isalene o, o Toninho autorizou, mas quem assinou o concurso foi Isalene contra 80% das diretoras por quê? porque todas ganhavam, é, na época como não tinha carreira de diretor é, regulamentada ganhavam é, sempre comissão e eram escolhidos de acordo com as chefias, ou de acordo com relacionamentos, ou de acordo com uma série de coisas. É, se fala muito de mérito, e a Corinta pagou muito por isso, e paga até hoje, na rede, é, porque ela bancou o concurso. Falei, a gente tem que, um dia, fazer também isso para a Corinta, dar um parabéns para ela, para dizer, olha, você segurou essa barra lá por nós. Eu sei quantas vezes a Corinthians chorou, e eu acompanhei isso várias vezes. Né? Vocês talvez não lembrem, mas eu lembro, eu tenho os meus relatos, né? os caderninhos, eu tenho mania de cadernos, e infelizmente eu não pude trazer alguns, porque eles estão lá no, no outro escritório, para mostrar é, como, é, como isso foi, e, e eu tenho os relatos dessas, desses momentos. Mas são muito importantes. É, então, eu acho que isso foi... Muito muito positivo. Pensando nos servidores, é, outra coisa que não se fala, mas que precisaria falar, na melhoria dos espaços de trabalho. Gente, nós tínhamos ARs que não tinha banheiros. Mas quando eu falo banheiros, não é banheiro feminino, banheiro masculino, banheiro... Para... Não, não tinha banheiro para as necessidades básicas. Nós tínhamos, das 13 ARs, nós tivemos que reformar várias delas. A Isalene deve lembrar que ela assinou é, portaria emergencial para a gente é, reformar a subprefeitura de Souzas porque não só era alagada, mas os, o, o dia que chovia, os trabalhadores não podiam trabalhar. A R9, o dia que tinha qualquer problema, não podia trabalhar. Por quê? Porque os, funcion não podia, nunca, os funcionários não podiam ficar dentro da, da R. E o banheiro não funcionava. Sem contar que a maioria não tinha separação de banheiros para homens e mulheres. Era único. É, eu, eu visitei escolas em que as condições, que as condições eram ruins, eram inadequadas. Postos de saúde, o posto de saúde lá do... Ali perto do Mário Marcondes, como chama... Eu lembro de todo o entorno e esqueço o nome do local. Ele não tinha, o posto de saúde não tinha condições regulares para o pessoal trabalhar, não cabia todo mundo, ele era inadequado, e, se, e um paciente, um usuário, não tinha como usar. Falo, essas coisas a gente tem que voltar a lembrar nesta melhoria, porque senão a gente é, às vezes esquece, claro que eu não quero ser poliana aqui, falar ah, não, você está falando só do bem, já vou falar daqui a pouco do que nós não fizemos, mas eu acho que essas coisas precisam ser retomadas. Então, isso é, é importante é, outra coisa foi o um esforço, não conseguimos fazer na medida, é, tudo que a gente precisava, mas o esforço que foi feito no sentido de modernizar os processos administrativos. Processos administrativos, é, desde o uso de tecnologia, da melhoria da condição tecnológica, etc. Gente, ninguém falava com ninguém via tecnologia na prefeitura. Nós tínhamos nove sistemas de gestão diferentes, você sabe o que é nove sistemas de gestão diferentes? Para se fazer uma licitação, a Secretaria de Recursos Humanos usava um sistema, a Secretaria de Administração usava outro, a Secretaria de Finanças usava outro, a Secretaria de negócios Rítico usava outro sistema. Se você tivesse que fazer qualquer licitação básica, sem contar, se fosse da Secretaria de Obras, então, ia precisar de cinco sistemas diferentes para você construir um projeto, e ele depois dá andamento. Então, isso é importante a gente lembrar. O Porta Aberta, depois que tem toda a questão com atendimento para a população, foi um grande avanço nesse sentido de, a gente, de trabalhar para modernizar os sistemas, para modernizar o processo de gestão. Isso vai ser, depois, objeto de outra conversa, mas a gente pensar um pouco disso. Né? Então, nós tivemos, na minha avaliação, é, muitas e muitas é, realizações que justificam ou que deveriam justificar o nosso aprendizado, a nossa competência e é, o nosso nome e a nossa marca na gestão do PT Campinas, na Prefeitura Municipal. Os erros, depois, a gente pode até conversar mais lá. Bom, e as nossas dívidas? Na minha avaliação, nós ficamos com três grandes dívidas, na minha avaliação. A primeira dívida foi de não termos conversado melhor, ter negociado melhor com os professores é, não é, separados, então, creches, é por nível. Né? Professores de ensino fundamental, um professor de ensino fundamental, dois. Então, eu acho que isso nós podíamos ter feito. Por quê? Porque a demanda era muito grande, tinha muita coisa nesse processo, e se a gente tivesse dividido, nós talvez tivessem tido mais sucesso e nós ficamos com uma dívida e alguns até com mágoa do jeito que a gente fez com tudo que a gente fez eu tenho assim muita convicção de que foi feito muito mais coisa boa do que ruim mas nós precisaríamos é, lembrar disso é, evidentemente que o pessoal das creches é, a Isalena até hoje tem um respaldo muito grande junto a esse pessoal é, pela construção que foi feita mas, com o pessoal, especialmente de quinto ao oitavo ano, né? hoje, nono ano, é... de sexto a nono, nós ficamos devendo uma costura melhor. Não foi o que nós entregamos, gente. Nós entregamos mais do que eles reconhecem que nós entregamos. Então, essa é uma dívida que eu acho que a gente precisava, um dia, conversar, mostrar e ver, numa próxima gestão, como é que nós vamos discutir isso, como é que como nós vamos fazer isso. É, outra dívida nós, que nós precisamos fazer é essa do sindicato, porque de tudo que nós fizemos, e o Maldonado falou da, do aumento de 2002, e o aumento de 2002, o Toninho, ah, ele foi feito, o Toninho apertou, a, o Toninho não, nós fizemos, não era mais o Toninho, nós fizemos o, o, o, a, a resolução muito pensando, também de olho nas eleições e na pressa. Nós, algumas coisas nós podíamos ter negociado melhor, já pensando em 2003, mas é, naquele momento, eu acho que nós perdemos, especialmente o que aconteceu em 2003, nós perdemos na relação com os servidores, muito mais porque nós estávamos certos e, e convictos de que estávamos certos, e, eu falo, e nós esquecemos que política às vezes é um pouco de jogo de cena nós eu falo, nós nós não não jogamos não fizemos um, a encenação correta então eu acho que isso é uma coisa que precisa ver é, eu eu sou muito convencido de que a direção sindical era muito imatura é, para o tamanho da responsabilidade que tinha é, pelo, por tudo que tinha. Tanto que boa parte dessa direção continua aí, mas ela, ela era muito imatura. E é, essa imaturidade é, fez com que algumas propostas que eram absolutamente vantajosas ela, ela não fossem percebidas. E, e nesse sentido, a gente não teve, talvez, a paciência é, até porque nós tínhamos. Muitos sindicalistas como atores, e, e eles não, não queriam fazer o jogo de cena que precisa fazer. O João, que é especialista nisso, sabe que negociação sindical, às vezes a gente tem que fazer jogo de cena. E nós não fomos hábeis nisso. Eu falo, e isso, é, gente, para mim... Pesa muito, porque é, eu, 2003 eu fiquei é, muito angustiado quando eu ouvia a, a mensagem Isalene Zero, e eu sabia do que estava acontecendo, e eu é, vivenciava isso, e sabia, até porque eu tinha os dados, e as pessoas conversavam comigo, é, do esforço todo, é, para melhor proposta, até porque porque a gente tinha uma reforma, e aí eu concordo com o Maldonado, nós não colocamos, foi um erro nosso não colocar naquele momento já o processo de reestruturação da carreira e por isso a gente devia, a gente perdeu, a gente pagou por isso. Eu falo que é é, é para a gente pensar um pouco depois, em outros momentos, também disso. Deixa eu ver... Eu, só lembrando uma coisa que o Maldonado falou, que em 2001, a gente não fez um reajuste geral, mas, é, direto, mas indiretamente, além do pagamento, de recompor os atrasados, além de tudo isso, a, o aumento, nós fizemos um aumento indireto grande. Nós aumentamos, naquela época, um valor muito grande na, no Vale Supermercado e no valor da cesta básica. Então, isso, diretamente não, mas indiretamente a gente fez um bom. É, e para a gente fechar eu, essa discussão, né, porque às vezes a gente esquece, tem coisas que, na política, a gente não discute, e a gente nunca trouxe isso, o PT nunca trouxe. Porque dentro dessa questão dos servidores, tinha uma outra coisa importante, que era, nas áreas básicas, a gente usar é a mão de obra desempregada da cidade e o Toninho fez alguns projetos lá no início nós fizemos isso tivemos aquelas frentes de trabalho e essas frentes de trabalho embora pareça não ter nada a ver mas tem tudo a ver porque elas tomaram forçaram uma demanda grande dentro do da secretaria de recursos humanos porque nós tínhamos que criar as condições e contratar e pagar mas, mais do que isso, é criar uma relação direta com o, o, o, do funcionalismo da prática, do funcionalismo embaixo. Nesse sentido, depois, nós tivemos, é claro, a Câmara não concordava, até porque o modelo da Câmara é esse modelo que o Jonas estava implementado. Aliás, a gente deve lembrar sempre né, que o último vereador de oposição que falou com o Toninho foi o Jonas Donizete, no dia do assassinato, era numa audiência, às 10 da manhã, em que ele ameaçou ameaçava o Toninho, se não, não acabasse com as frente de trabalho, é, ele entrar com um processo de impeachment, é, de criar uma CPI para fazer o processo de impeachment. Gente, eu falo, é interessante, a gente nunca trouxe isso, nunca pôs isso nas, nas, nas costas do Jonas. De vez em quando a gente tinha que pegar, ele está gordinho, a gente podia... Tirar um pouco da gordura dele, pensar, Olha, tá vendo? Isso aqui é teu, isso aqui faz parte disso, porque na hora de falar do que a gente fez ou não fez, eles falam. Então, a minha avaliação geral é de que a gente fez uma administração muito responsável, muito racional e tecnicamente é de boa qualidade. A minha avaliação é essa: nós temos dívidas eu procurei apontar, mas do ponto de vista de gestão e olhando como gestor, eu acho que nós fizemos o, o assim, fomos muito fiéis aquilo que nós propusemos na campanha, realizamos aquilo que nós propusemos na campanha, é, tivemos maior ou menor sucesso, mas fizemos uma administração muito equilibrada, lembrando o seguinte, nós recebemos a prefeitura, já no limite da lei de responsabilidade fiscal, que tinha sido aprovado um ano antes. Então, tudo isso impôs para a gente uma dificuldade geral no, no processo de negociação, de é, criar alguma vantagem ou proporcionar alguma vantagem é, aos servidores. É isso, gente, que eu tinha inicialmente eu colocar, eu fico à disposição, a gente pode conversar, a gente pode conversar mais sobre alguns desses temas, eu sei que algumas coisas que eu falei aqui não são consensos, mas é, a gente pode conversar sobre elas. Obrigado, Jônival Cortes. Obrigado aos que antecederam também, o Carlos Maldonado e o João Leite. Estamos hoje aqui, nosso tema da aula de hoje é a relação entre o PT e o governo e a relação com o funcionalismo público. Queria registrar aqui que o Maldonado se justificou, ele havia nos avisado anteriormente que ele faria o um esforço de estar com a gente no primeiro momento para fazer uma, uma, uma fala inicial, no começo da nossa aula, mas que ele não poderia ficar até o final, porque tem atividade de campanha hoje que o Maldonado está envolvido, ele que é, esteve na coordenação do programa de governo e de algumas outras atividades de campanha do PT aqui em Campinas, então o Maldonado participou do momento inicial, mas ele justifica que não poderá estar com a gente até o fim da aula. Nosso teto hoje é às 17 horas e, portanto, o Jonival Cortes e o João Leite vão poder comentar é, os comentários que chegarem aqui da parte das pessoas que estão acompanhando o nosso curso hoje. Tá? Lembrando que temos uma outra aula às 18 horas com o tema A Comunicação do Governo Democrático Popular, e as convidadas são a Rosana Ramos e a Ivete Roldão. Tá? É, então, olhando aqui no Facebook, é, não tem nenhuma pergunta ou comentário propriamente, mas tem pessoas se manifestando, é, interagindo com a gente. A Eliana Pires, o Luiz Antônio Arantes Bastos, a Luciana Utsonômia, o Emílio Maquio, Otávio Augusto, Eliana Pires, Elizabeth Vasques. Rogério Nunes, a Paula Viana, enfim, todo o pessoal que está acompanhando a nossa transmissão no Facebook. É, e aqui na nossa sala, a Sônia Fardim, a Jaqueline Teixeira, o Renato Sicone, a Luísa Medeiros, a Nayara Oliveira, a Isalene Tiene, a Corinta, além de mim e dos três que falaram anteriormente. Tá? Eu vou fazer a leitura de alguns comentários no chat aqui da nossa sala de Zoom para que a gente possa conversar sobre eles, e, na sequência, devolvo a palavra para o João Leite e depois para o Janival Cortes, tá? Lembrando que o nosso teto é às 17 horas e a gente precisa ser bem objetivo nesse segundo bloco, para a gente encerrar, tá? É, então, vamos lá. Primeiro, é, a Isalene coloca que a gente precisa analisar o movimento sindical da época do governo, é, na sequência, a Corinta... É, Elogia a fala do João Leite Ótimo, João Fez me lembrar muito aquelas reuniões Com muito debate Em que saíamos da prefeitura tarde Mas que tínhamos o compromisso da reflexão Política partidária Tempos duros, mas férteis Você foi é, Uma pessoa de equilíbrio e ponderação Naqueles tempos em que se iniciava O discurso de ódio Aqui na nossa cidade Fala da Corinta depois, na sequência, tem dois, dois, três comentários da Jaque. É, ela concorda com a Isalene sobre discutir o papel do sindicato na época. Muitos dos que cunharam o Isalene é zero eram e são ainda até hoje do PCdoB um partido que estava aliado conosco na campanha do Zika, por exemplo. E, e a Jaqueline também coloca que a gente colocou o salário 13 em dia e que em julho de 2001, além do pagamento salarial em dia, nós adiantamos a primeira parcela do 13º, né? E a Jaqueline coloca que sempre faz questão de lembrar isso para os servidores, porque quando a gente assumiu, havia uns atrasos do governo do Chico Amaral, né? É, a Jaqueline coloca também que ao apagar das luzes, limparam todos os dados tributários do sistema. É... A Isalene coloca que foram três anos de negociações com o Ministério da Previdência para conseguir a devolução do recolhimento ao munic do município. tá? É, a Jaque coloca que tem que lembrar do sistema de informação que também foi feito na época. É, substituímos o mainframe, que estava 20 anos sem atualização e era deficitário por outro que opera ainda hoje na prefeitura. Atualizamos o lançamento tributário da cidade, sem mexer na planta genérica, identificando imóveis de médio, alto padrão, subtributados na cidade. A Sanasa foi alçada aos primeiros lugares de melhores empresas e tivemos também o um Paideia na saúde. A Corinta coloca que do total de cerca de 1.900 professores concursados da rede, 1.200 estavam fora do seu cargo, em que foram nomeados. Na ponta, na sala de aula, eram professores substitutos, mais de uma vez por ano, chegando a sete substituições em primeira série, alfabetização, na periferia. É, na mesma sala ou turma, comentário da Corinta. A Isalene comenta que o Toninho tinha feito compromisso de reposição em 2002 e que ela cumpriu esse compromisso. Pagamos no início de 2003 a negociação que foi feita em 2002. Muitos comentários aí da Jaque, da Isalene, da Corinta. E a gente agradece, porque o debate também ferveu aqui no nosso chat. tá Agora são 16 horas e 30 minutos. Nós temos ainda 30 minutinhos para fechar esse segundo bloco. Eu vou dar mais uma olhada aqui no nosso chat no Facebook. É... A Nayara coloca que gostou muito da fala do Maldonado, que apontou acertos e erros, coisa que precisa ser valorizada nesse contexto de acirramento, das discussões e do antipetismo. Penso que é uma maneira de tratar o antipetismo, que pode ser essa, a análise de acertos e erros. Tá? Fala no Facebook, comentário no Facebook. É, é isso que tem o momento. Eu vou devolver a bola aqui para os professores da aula de hoje, a começar pelo João Leite é, e depois, na sequência, o Jonival Cortes. Nós temos 30 minutos, então dá para falar aí em torno de 10 minutos cada um, um pouquinho mais, é, 12 minutos, porque a gente precisa de um tempinho para encerrar a aula na sequência e dar alguns avisos. tá? Então, vamos colocar aqui 12 minutos para cada um, acho que está de, de bom tamanho, Começando pelo nosso companheiro João Leite. Muito bem. É, eu acho que um destaque que precisa de ser colocado realmente é a relação com o sindicato. Eu fui sindicalista até 2008, de 87 até 2008. Mas sou, sou metalúrgico, continuo militando nos sindicatos metalúrgicos, mas... Em relação às atitudes políticas do sindicato dos servidores, à época cuja liderança era o Fábio, mas o PCdoB era o partido que tinha a matiz política naquele sindicato, não há comparativo. Então, a situação que a relação que o sindicato fez com o governo, ela era extremamente comprometedora. Não havia diálogo possível, não havia negociação possível naquela situação. Principalmente na greve de 2013. 3. É, 2003. É, corrigindo. Onde é, não se permitia que os secretários entrassem, que a própria prefeita entrasse na, na prefeitura. E isso polemizou enormemente. Então, essa é uma situação é, que causou um desgaste muito grande e que eu, eu particularmente, não, não, não, não, não encontro qual a solução seria para a época. porque não havia interlocução. O sindicato que representa trabalhadores, ele precisa de se respeitar e de ter interlocução ou com a iniciativa pública ou com a iniciativa privada. Ah, nós sempre fizemos isso, é natural, a polêmica, a greve é um direito legítimo e justo de todos, mas é, precisamos de ter bases onde o diálogo ocorra e que as negociações ocorram. Então, essa é uma situação que, no meu entender, é, causou um desgaste muito grande mesmo para o governo. A população beneficiária do serviço público foi atingida diretamente, o área da saúde, da educação e assim por diante, e os interesses políticos é, de caráter eleitoreiro, visão, visando as eleições que aconteceriam no ano seguinte, também é, esses, esses interesses, interesses políticos se matizaram também na, na, na, na, naquela situação. Então, analisando o governo, nós temos muita coisa positiva para apresentar. Os erros também foram apresentados. E, na relação do PT, é outro destaque que faço. É natural que o PT seja um partido de formação de correntes políticas, mas o período, o período que... É, antecedeu até mesmo a, a eleição do Toninho, ela criou uma unidade maior dentro do PT em torno do Toninho, prefeito. Mas após o assassinato do Toninho, essa situação ela foi polêmica o tempo todo, tá? Mesmo na formação da da chapa de 2004, a chapa municipal onde todos nós, petistas e simpatizantes, que tivemos acesso direto ao debate, nós vimos em que níveis que esse debate ocorria. Não faltou espaço, mas era impossível, como dizia o PT estadual, era necessário apaziguar, era praticamente impossível. Tá? Eu penso também, e concordo de certa forma com a, uma uma fala da, da prefeita ali, da Adensalene, de que é, nós ficamos muito próximos de levar a chapa do 5 para o segundo turno das eleições e que uma iniciativa mais forte do PT nacional e estadual talvez nos ajudasse. Tá? E isso foi rápido quando é, tratava-se de limir as arestas e dar apoio ao Hélio. Então, essa é uma situação que precisava de ser é, registrada. É praticamente isso. E se tiver mais alguma coisa, alguma pergunta mais objetiva, eu posso fazer o comentário. Legal, obrigado, João Leite. E obrigado pela pontualidade. Aí Foi rígido no tempo. É, vou passar então para o Jonival Cortes que faz a, a sua fala final e suas considerações finais aqui. Bom, é, Eu volto a falar que esse curso é muito bem-vindo e é uma contribuição muito grande para a memória da gestão pública de Campinas. Não é só a memória da gestão do PT, mas é para a memória da gestão pública de Campinas. É um resgate muito interessante para a gente retomar, pensar cada uma das coisas. Quando eu estava falando, eu, falando das realizações que nós fizemos, eu não, talvez, uh, talvez não, eu pulei a mais importante, que eu ia uh, fazer uma, uma, uma pontuação com, com o Maldonado, e com a saída dele eu acabei tirando da minha lista e não falei. Mas eu queria reforçar aqui que foi a criação da escola de governo. A escola de governo teve um papel muito grande, ela está ativa até hoje, nenhum nenhum prefeito que veio depois, teve coragem de mexer nela, e principalmente mexer nos princípios da escola de governo, que é o princípio da autonomia, que é o princípio da qualificação técnica, que é o princípio da qualificação política, é, na valorização do servidor a partir de um é, instrumento de certificação interna. Porque é muito importante a gente e a gente tem tem as parcerias com as universidades, com os institutos de formação de Campinas, mas era muito importante que a prefeitura tivesse um instrumento de formação e um instrumento de certificação dos seus servidores. Então, isso foi muito importante. Então, eu acho que a escola de governo dos servidores de Campinas, de desenvolvimento dos servidores de Campinas, foi uma realização muito grande, e aqui, eu acho, a Isalene defendeu isso desde o início. É, aliás, a Isalene defendeu antes de ser prefeita, viu? É, antes de ser prefeita, ela já defendia, é, na época, ah, quando a Dilara ras, é, rascunhou o primeiro... O, o primeiro protótipo, ela já defendia, ela já defendeu e a gente conseguiu. Eu acho que foi um... um, um a transformar isso em um projeto de lei e transformar esse projeto de lei numa ação concreta foi fundamental. E separar isso, que foi mais importante ainda, da própria Secretaria de Recursos Humanos. Então, isso se tornou um patrimônio do servidor, um patrimônio de todo o grupo, de todas as secretarias, e hoje funciona, inclusive, num prédio fora da Secretaria de Recursos Humanos, com autonomia, com tudo isso. Eu queria só retomar uma coisa, eu comecei dizendo que a, a nossa relação com os servidores começou lá na época do Jacó, e aí a Ivete, o Chuma, o, o Schumann, esse pessoal tem todo um papel, é, a gente, é, talvez uma parte é, da nossa relação com os servidores tenha ficado um pouco é, estremecida, porque é, em algum momento Algumas pessoas entendiam, olha, mas lá atrás eles eram do sindicato. Lá atrás o sindicato eram eles, e aqui eles mudaram de lado, e aí essa falta, às vezes, de negociação. Aliás, é uma visão curta, aqui o Fábio era o representante, mas eu acho que aqui o próprio BCDB é, tinha uma visão, teve uma visão curta. Eu conversava muito com o público, que era mais maduro, tudo. Mas eu, eu, senti, eu senti muitas vezes é uma visão é, um míope da relação. Nós não queríamos um sindicato chapa branca. Nós queríamos um sindicato, uma relação de transparência e de confiabilidade. Por quê? Porque nós sabíamos o tamanho dos problemas que estávamos enfrentando. O sindicato tinha um histórico de quatro anos de negociação e, e de, de perdas. Né? Os, os servidores perderam nesses quatro anos. Então, é, essa... Essa pouca lealdade, essa pouca transparência é, faz com que a gente, é, até hoje, é, seja visto em alguns momentos, olha, vocês fizeram muita coisa, mas está devendo isso. E isso foi muito importante. A relação do sindicato, o sindicato em si, eu entendo que era até uma questão de, de trabalho, mas isso serviu de base para a contra para contra-informação ou para contra-imprensa. A, a ação dos servidores alimentava uma outra fonte de informação, que era o Correio Popular, e o Silvino tinha um objetivo claro, o senhor Hélio já falou isso, eu não vou repetir, não vou repetir, ele não falou isso nessas coisas, mas ele falou isso várias vezes, eu não vou repetir isso, aqui porque é bom. É... Não, tá bom. não é, Isso tinha um valor, gente. Isso, na época, isso tinha um valor. Isso custava 6 milhões é, para a gente ter um outro patamar é, de, na imprensa, na contra-imprensa de Campinas. E, e eu acho que... É, eu concordo que foi muito bom a gente não ter feito. É, a história mostrou, demorou muito tempo. Mostrou. né Agora a justiça deu ganho de causa, a justiça deu ganho de causa para nós é, um monte de ano depois, 16 anos depois, quando veio o processo contra o Silvino, é, e, e o Correio e tudo, e ficou escancarado essa relação promíscua. Então, essa contra informação, então o sindicato ajudou muito essa contra informação. Então, muita coisa, e eu converso com o respeito que eu tenho por eles, é, grande, e alguns são meus amigos, mas eu falo que às vezes na, na política a gente não pode é, favorecer a contra-informação nesse tamanho. A outra coisa é, que talvez a gente, a gente não falou, mas um dia a gente precisava conversar um pouco mais, era essa relação do PT com a administração. O PT muitas vezes, e aí eu entendo que o PT é separado da administração, mas, às vezes, no afã de ser muito neutro, de se mostrar muito neutro, ele contribuiu muito para acirrar ânimos internos. Era um momento que, na minha avaliação, o partido precisava de uma atitude, quando eu falo partido, eu não estou falando do João Leite, que era o presidente, mas estou pensando no partido mesmo, precisava de uma atitude mais madura, no sentido de unificar, de chamar, de se escapar para dentro de chamar para uma unidade e, em cima dessa unidade, a gente construir acertos comuns. Olha, o Zika não foi para o segundo turno por 1.600 e poucos votos. Eu não recordo de cabeça agora, mas foi 1.600 e poucos votos. É, nós, evidentemente, talvez uma visita do Lula a Campinas, um pouco mais, uma chamada, tudo isso podia. Mas o Lula, naquela época, já estava meio encurralado. É, era do nosso primeiro grande lado do mensalão, né? Então eu já tava meio, ele estava bem corralado. Era talvez nós é, internamente Campinas pudéssemos fazer isso. E eu gostei muito é, da dessa informação que a Corinthians colocou e que a gente não pode esquecer, né? É, e isso, gente, é, esse trabalho é um trabalho muito grande, é um trabalho que a gente, olhando assim, a gente, parece que a gente não dá bola. E quem não é da área não percebe a importância. Olha, de menos de dois mil, de 1.900, perto de 1.900 professores, e, é, nós tínhamos mais de mil fora da sua função. Não tem sistema de ensino que sobreviva. Eu, eu sou um, um, um lutador daqueles que não abro mão, estou né? aqui estudando competências, eu não abro mão dessa discussão. Falo, gente, o que sustenta um sistema de ensino é professor, é regularidade do profissional da educação, é a regularidade da carreira do profissional da educação. E com tudo isso, é, com todos os problemas, a gente ter conseguido fazer isso, a gente precisa, é, sem nenhum ufanismo, mas a gente precisa de contar isso nos nossos acertos. Precisa contar. É, foi, tivemos conflitos lá na, na Secretaria de Educação? Tivemos, por quê? Porque isso era uma grande vantagem, gente. Isso é uma grande vantagem. Nós tínhamos professor, tinha, eu falei, a gente tinha professor em tudo quanto é lugar do país, e até fora do país, sendo substituído pelo substituto, substituto, substituto. É. é para quem não vive a realidade da educação, é mais um. Para quem está lá na burocracia, é mais um. Agora, para a educação, isso tem um prejuízo enorme. Consertar isso, fazer um concurso, trazer um professor regular, colocar um professor que tenha vivência com seu aluno, que faça um itinerário pedagógico anual, muda a qualidade da educação muda a qualidade da aprendizagem. Então, isso é muito importante a gente pensar e a gente pôr na nossa conta. Essa, Isso é conta do PT. Isso é conta lá, né? a gente fala, ah, mas as secretarias trabalhavam sim lá. Então, é, é importante a gente lembrar esses ganhos. Quem está na Secretaria de Recursos Humanos tem uma visão muito holística, porque você vê o todo, não é só pagar. Pagar é fácil. Pagar você não precisa de secretário. O sistema paga. Os sistemas pagam porque as secretarias encaminham o sistema. É só você conferir. E aí você não precisa de secretário. É, o secretário de Recursos Humanos ele precisa fazer essa ponte e ter uma visão holística é, para negociar com os... até a sensibilidade dos outros secretários e, às vezes, fazer esse equilíbrio. E, é, às vezes, na discussão, você concorda, discorda, mas você reconhece os acertos. E esses acertos a gente precisa pôr na, na balança. Então, eu acho que isso é importante a gente pontuar, é, não só na memória do governo, eu acho que é importante pôr isso na memória do governo, mas colocar isso no nossos projetos de governo. É, é, falo, colocar isso nos nossos projetos de governo. Nós temos uma das redes. É, de uma, de uma qualificação, no caso da rede da educação. Nós temos uma rede muito qualificada. Essa rede ela precisa dar esse retorno social. Ela precisa dar esse retorno. Não é só eu ter uma rede qualificada que não dê retorno. Não, eu tenho uma rede qualificada que me dá um retorno. Então, a gente no nosso plano de governo, se o Pedro ganhar as eleições agora de 15 de novembro... No, ou, ou no segundo turno, nós precisamos ter essa memória para dizer para ele, Pedro, olha, a possibilidade de melhorar a qualidade de educação em Campinas passa pelo cumprimento daquilo que se propõe pela rede. Por quê? Porque competência técnica a gente tem. Eu paro aqui para cumprir o que eu tinha comprometido aí, Adriana, mas eu tô à disposição para discutir mais, se precisar. Legal. Obrigado, Jônival Cortes. Obrigado, Jorge Leite. E o nosso agradecimento também ao Maldonado, que já não está não mais aqui com a gente na sala, porque tinha um compromisso, mas participou num primeiro momento. Nosso agradecimento a vocês que disponibilizaram essa tarde de sábado para estar aqui com a gente. Hoje aconteceu a nossa sexta aula do curso Histórias do PT no Governo. O tema da aula de hoje foi a relação entre o PT e o governo e a relação com o funcionalismo público, tema importante para debate. Lembro a todos e a todas que hoje, a partir das 18 horas, nós temos a aula 7 com a Rosana Ramos, que foi secretária de comunicação do governo em Campinas, e com a Ivete Roldão, que foi diretora da Rádio Educativa. A aula 7 começa às 18 horas, o tema é a comunicação do governo democrático popular daqui a pouco a gente abre essa outra sala então quem quiser acompanhar o curso de dentro da nossas salas de zoom mande um e-mail para solicitar inscrição o nosso e-mail é ccevermelha@gmail.com manda um e-mail e solicite inscrição você recebe o link da nossa sala zoom e pode participar junto com a gente aqui dentro da sala dá inclusive para fazer perguntas quem quiser se manifestar pede inscrição dá para falar também durante as nossas aulas. E quem está acompanhando pelo Facebook e quiser continuar acompanhando pelo Facebook, curta o, a nossa fanpage do CCV, Centro Cultural Esperança Vermelha, você receberá notificações sempre que começarem as aulas. Temos aulas aos sábados, em horários variados, e temos aulas nas terças-feiras à noite. Tá? Então, fiquem atentos e atentas é, para acompanhar a nossa divulgação na nossa fanpage no Facebook. Queria passar antes de encerrar mais alguns recadinhos aqui. Agradecer também a Eliana Pires, a Elizabeth Vasques que comentaram no Face, a Aninha Campos. Enfim, o pessoal gostou muito da aula e está parabenizando aqui no, no Facebook. É, queria dar um recado que o CCV, embora a gente esteja na, na quarentena o CCV ainda tem gastos, né? Nós temos aluguel da sede, a gente gasta com internet, com uma série de, de, de custos, né? Então, tem uma conta nos nossos comentários aí no Facebook, você pode doar o curso, você pode fazer uma doação para ajudar a O CCV é mantido pela doação dos contribuintes, né? Então tem aí a conta e o banco nos comentários do Face e tem aqui também no chat da nossa sala Zoom, tá? É, quem quiser também pode solicitar. Lembra a todos e a todas que as aulas anteriores, essa é a sexta, nós temos cinco aulas anteriores que já estão no nosso canal no YouTube. Então, entra lá no YouTube e procura CCV, Centro Cultural Esperança Vermelha, você pode acessar as cinco primeiras aulas através do nosso canal no YouTube. Quem soube do curso agora e quiser acompanhar a partir de agora, dá para assistir às aulas anteriores e seguir acompanhando daqui para frente. Tá? É, transmissão sempre pela Sala Zoom e pelo Facebook. É isso que temos para o momento, tá bom? Vamos encerrando aqui dentro do nosso teto, que era 17 horas. Agradeço mais uma vez Jonival Cortes, ao João Leite e ao Carlos Maldonado. Agradeço mais uma vez a todos e a todas que estiveram com a gente na sala aqui. Tá? Agradecimento especial à Paula Viana, que está na técnica, e ao Emílio Fonte que também nos ajudou hoje aqui. Tá? E daqui a pouco a gente está de volta a partir das 18 horas, tá bom? É isso aí. Um abraço a todos e a todas. Fora Bolsonaro e vamos à luta.